ao vivo, novamente, aqui no Arte Fora do Museu, Instagram, para todo mundo, espero que você esteja vendo no Instagram ao vivo, ou no Facebook, ou no Youtube, enfim, vários meios. Hoje vou convidar, conversar com Ivan... Só esperando ele entrar aqui e dar um alô. A gente começa a nossa conversa de hoje com um advogado, Olá Rosaura. É... Eu acho que eles já estão aqui. Ivan, está por aqui, meu caro? Visualizou? Vou entrar. E o nosso convidado de hoje, direto de Portugal, Ivan Borges Sales, me ouve. Escuta, me vê, Ivan. Opa, Tudo bem, com você? Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Estranho, vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou vendo. Opa! Ah, agora? Ah, agora sim. Agora sim. Ah, tá, tá bom aí, né? Poxa, o vídeo agora ficou legal. E aí, meu? Tudo Tranquilo, bom? Tranquilo velho, como é que tá? Faz ah, tempo ótimo, que eu não faz tá? tempo que eu não falo com você faz muito tempo que eu não falo com, né, com você né cara não é putz aconteceu tanta coisa né depois das minhas viagens se falou. aconteceu <risos> ao, ao, ao, após não, jantar velho. né Ivan é, obrigado né? velho por ter liberado um espacinho aí na sua agenda para a gente conversar aqui é, deixa eu te Poxa, apresentar prazer. primeiro Total. te apresentar primeiro rapidinho aqui ainda a gente vai para o nosso papo nessa próxima hora aí de muitas dúvidas Respeitos de assuntos legais e arte urbana. Ivan é mestrando em direito pela Universidade do Porto, de onde você fala nesse instante, correto? Exatamente, cara. Então, Estou aqui assim. curtindo verão trancafiado europeu aqui. É, que horas são aí? Cara, agora são 10, 10 e. 10 e tá. 15. Prometo que eu te libero até às 11. Não, assim. é isso, pra ser não, véio, vambora. Pior que pode <risos> a gente uma cerveja aqui e continua até, até quando até da, for, até né? da meia Até da meia-noite, até virar o dia. Até da meia-noite aqui. Até é, meia -noite. Mas cara, você é bacharel em Direito pela USP, fundador e vice-presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, advogado atuante na área de Vai. litígios da Economia Criativa com experiência em causas complexas envolvendo ramos culturais, tecnológicos e das novas conjunturas e arranjos econômicos disruptivos, entre outras é, coisas. É, é, Deu uma caprichada aí no currículo, hein? Né? Pô, fiquei <risos> feliz. Né? Não, é, é mais ou menos isso mesmo, a gente trabalha com esse setor bem... Na realidade, é, a nossa postura é muito dúplice, né, cara? O advogado que, que atua hoje na área de economia criativa tem que ter uma função quase de militância não necessariamente jurídica, militância quase mesmo da, da, cultural, né? E, e junto aí também com a militância jurídica, aí, que é a nossa nosso lugar aí padrão de atuação, né? Mas é, é mais ou menos isso mesmo, assim, a gente está aqui no Porto fazendo o, o mestrado aqui e pesquisando um pouco aí dos efeitos, né? É, de discussões processuais no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo da economia criativa, e todas essas intermitências aí que pode gerar de problema para artistas, para o consumidor da arte, né, para instituições e enfim tudo tudo isso aí envolvido para marcas também, né, a gente é, acho que bastante, não, bastante, é, é, na na verdade é muito interessante, assim. é óbvio que assim, meu meu minha pesquisa ela não necessariamente está focada no tema que a gente vai falar hoje aqui, sim, que é tem esse tema de street art, direito de street art aqui, mas é, é enfim, é, ela, tá, ela tem a ver com as, as relações que a sociedade contemporânea, as brigas aí judiciais na sociedade contemporânea podem é, gerar de problemas aí, entendeu? Mas, enfim, mas claro, a gente atua. Tanto que recentemente a gente, inclusive, eu acho que está até assistindo aí o Antônio, aí, o Antônio deu um. Deu, deu um salve aí. Pesquisador também comigo aqui na Universidade do Porto, a gente inclusive fez aqui uma palestra há uns meses atrás a respeito de street art e reprodução de arte urbana em outras plataformas, audiovisuais, fotografias etc. Então é um tema aí muito, muito relevante. Legal, Ivan, vamos lá, cara, antes de começar de fato a nossa pauta aqui, falar do, do que viemos aqui, te perguntar se está tudo bem com você, cara, porque é isso, pandemia, né, acho que é o mínimo Total, que posso né, pode mesmo? saber é como é que você tem levado esse um ano e meio é, fora do seu país? Né? Você está em Portugal, eu sei que você é, tem relações é. com, com o Brasil, a sua ideia é, é uma convivência híbrida, né? Europa, hum. e, Europa e Brasil, mas como é que tem sido para você aí? E como é que tem sido a atuação também né? do, do escritório nesse período? Pois é. É, assim, Felipe, querendo ou não, cara, o impacto da, da pandemia, ele é problemático para todo mundo, né, assim, a gente ainda, inclusive, é muito privilegiado de poder é, não, não sofrer tanto quanto a pandemia tem causado de, de problemas para outras pessoas, outros profissionais aí de diversos setores, né, cara, assim, se a gente parar para pensar, por exemplo, só o que passa pessoal que hoje está vivendo com essa questão de precariado, de entrega de aplicativo e tudo, enfim, também efeito da tecnologia, né, é, na prática a gente é muito privilegiado, porque Porque a atuação jurídica, cara, ela, ela, ela foi transportada para o ambiente tecnológico, para o ambiente virtual, de uma forma muito ágil no contexto da pandemia, assim. então antes audiências que eram presenciais já foram migradas meio que automaticamente para ambiente virtual, então isso nem sentiu tanto impacto. Do ponto de vista de pesquisa, é, de fato, é um pouco chato, né? Tanto que é, a gente, por, por livre e espontânea vontade, a gente até deu uma, uma prorrogada no período aqui de pesquisa, é, por quê? Porque não tem, acaba perdendo a possibilidade de acessar outras bibliotecas, que é realmente a parte legal de estar aqui, né? De poder acessar outros conteúdos em algumas bibliotecas mais privilegiadas, até por questões aí histórico culturais, né? Do que aquelas que, que a gente tem aí acesso no Brasil, né? É, mas, enfim, mas na prática, é, a gente tem trabalhado muito tranquilo daqui, conseguido resolver todas as questões do, do, de trabalho jurídico, é, produção de conteúdo também, então, assim, o Instituto está indo super bem, a gente tem produzido bastante conteúdo no IDEA, né, que é o Instituto de Direito, Economia, Criativa e Artes, é, que eu, eu sou fundador, então, não, na, prática, na prática, não gerou um efeito tão perverso, mas muito por conta desse, desse privilégio que a gente tem de poder trabalhar ainda livremente nesse lugar e do ponto de vista de saúde, cara, assim, é, é cuidado, né? O uso de máscara, é não, não, não subestimar a importância e a seriedade disso que está acontecendo no mundo, é levar, putz, né? Valorizar coisas tipo vacina, né? Enfim, né? Coisas assim, né? E é isso, cara. Estamos levando bem aqui. Cara, eu queria que você explicasse um pouco a atuação do Ideia. Ah, é, é, é Ideia. Cara, o ideia ele é, ele é quase uma... Ele é quase não, ele é de fato uma devolutiva social, né? É, muito por conta daquilo que a gente pôde experienciar, é, eu, o Nicolas, que é o fundador do Instituto Junto Comigo, é, de dentro do ambiente da, da universidade pública, né? Universidade pública brasileira, por falar em privilégios, né, ela infelizmente acaba sendo um privilégio para poucos e para os que menos deveriam estar lá dentro na maior parte das situações, né? E esses privilégios eles acabam ficando muito trancados e vão da universidade direto para o mercado e sem devolutiva social alguma. Né? É, e como tanto eu quanto o Nicolas a gente já tinha já uma identidade muito grande com a economia criativa, é, quando a gente saiu da, da universidade, a gente viu na, na, na constituição de um instituto que fizesse essa função de é, pesquisar, de esquentar o tema da cultura olhado pela perspectiva do direito, né? É uma, uma, uma excelente forma de devolver para a sociedade os bolsistas do imposto, da cidadania de fomos, entendeu? Então, assim, é, a, a proposta do Instituto está bem focada nesse setor e, e eu brinco que assim, também tem um pouco de, talvez, uma função de pôr um pé adiante, que é, é a, o Instituto Ideia ele, ele é bifronte, então ele vai para o artista e fala assim, ó... Oh, o tema do direito aqui, ele é muito legal, tá? Então, assim, não precisa ter medo do advogado, que o advogado vai chegar pra você e ficar falando aquele juridiquês, aquele palavreado difícil e tal, não sei o quê, e você vai assustar com aquilo que o advogado falou, né? De falar isso pro pessoal da cultura. Aí a gente, cultura, economia criativa, tecnologia, enfim, aí a gente vira o pessoal da advocacia e fala assim, cara, eu falei para eles que você não fala difícil, então me ajuda, <risos> entendeu? Não falando difícil para eles, e vamos produzir alguma coisa que a gente consegue é, comunicar melhor para a turma e, e avançar né, com, com coisas um pouco mais simplificadas. Porque que é isso, cara? Se a gente entra no juridiquês, entendeu? A gente vai... Você interrompe o canal de comunicação. Né? É, essa que é a grande questão. É, eu acho que na, na economia criativa, em geral, existe uma, uma barreira... Quando você fala de advogado, eu falo, nossa, total, colocar advogado total. já parece que, é, que meio que corrompe é, o trabalho artístico da pessoa. Sim, sim, é isso mesmo. É, cara, assim, na realidade, a leitura que a gente faz é que existe essa barreira da figura do advogado meio que em tudo, tá? Isso daí é uma coisa bem típica do Brasil, né? É, eu lembro que no fim do meu curso de graduação, eu tava fazendo uma pesquisa... Que tinha inclusive esses números assim de que hoje você tem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro somadas. Caramba, então assim é real, real. Enfim, é, depois eu te dou até a fonte disso daí. Então, assim, é querendo ou não, cara, o, o bacharel em direito. Ele no Brasil, isso é, isso é um elemento, é, é, é, é um elemento sociológico, assim, sabe? Um diagnóstico é sociológico do quê? De que ter o poder de ser um advogado ou ser um bacharel em direito no Brasil está relacionado com o exercício desse poder para poder de certa forma, né, se instaurar ali em algum extrato diferente da sociedade, né? E isso gera segregação, gera afastamento, gera, né, o advogado lá, ah, não sei o quê, doutor, né, com todo respeito, claro, porque assim a função ética, a função constitucional do advogado ela é, cara, ela é tal como a de um juiz, a de um promotor, de quem quer que seja, que, que é distribuir justiça, que é exercitar a justiça, entendeu? É, e isso é muito interessante, e a gente tem batido muito nessa tecla com, com as pessoas, principalmente o pessoal assim, mais novo, que está né, tentando ver a carreira do direito um pouco mais descomplicada, né? Mas é, a gente tenta bater na seguinte tecla, que assim, o advogado ele é muito parecido com, com essa figura.. Do médico, sabe? Daquela função de cara, você vê uma pessoa infartando na rua, entendeu? O médico tem que atender. O advogado, cara, se ele vê uma pessoa sendo alvo de ilegalidade, entendeu? É, é uma função do advogado, constitucional inclusive, atendê-lo, entendeu? Atendê-lo. Né? Por isso aí, instituições como, sei lá, a Defensoria Pública, e que são assim, instituições incríveis, assim, sabe? É, porque tem essa função, né? E, e isso decorre muito desse, desse distanciamento. Né? O advogado é sempre visto assim, ah, putz. Né? E no Brasil mais ainda. Putz, ah, tá. será? será que o doutor tá falando a verdade? Será que esse doutor não tá, né? E aí gera toda essa dúvida. Isso é bem comum. Trabalhos de doutores, né? Do, do médico ao advogado. Cara, pois vamos é. lá, vamos à pauta em si. É, preparei uma série de perguntas aqui pra gente. Legal. A gente tá, vai focar muito nessa, na arte urbana, afinal de contas, a gente é o do Arte Fora do Museu, né? A gente tá, trabalha com esse levantamento de artistas que expõe as suas obras na rua, que vai desde um arquiteto até um grafiteiro, um pichador que seja. Mas são pessoas pois, né? que estão expressando a, a sua arte é, em ambientes públicos. Né? E para começar, eu queria que você falasse um pouco o que, que a lei brasileira diz sobre grafite e pichação. Existe uma diferença? Quem é que faz essa, essa diferenciação tá. entre o que, uma, o que é uma coisa ou outra e o que, que, o que, que tá. é... é é punível e o que não é punível nessa, nessas é, categorias. É, é. Putz, essa, cara, essa questão é muito, é muito interessante, porque assim, é, até 2011, deixa eu pegar até, até uma colinha aqui, cara, até 2011, tá? na, na realidade, acho que até um passo atrás, né? Quando a gente fala de grafite, quando a gente fala de pichação, quando a gente fala de arte urbana, a gente está falando de interferências artísticas né, dentro de um contexto ali, de, de, enfim, urbano, cidade e tal, que as pessoas convivem, e querendo ou não, e, e parece que isso é a grande loucura, né? Na faculdade de Direito, a gente a gente, a primeira vez que ouvi isso, a gente até toma um susto. Querendo ou não, a gente está falando de ambiente. É meio ambiente. Meio ambiente, ele mesmo. Esse, esse maltratado aí hoje em dia, quando a gente está falando de é, arte ou de espaço público, a gente está falando de meio ambiente. Né? E existe uma lei no Brasil, tá? que é a lei 9.605, que é a lei que trata de crimes ambientais. De crimes ambientais. E na lei 9.605, né? Eu tô com uma colinha aqui, porque, putz, lembrar o número de lei na lata, isso é complicado. Né? Na lei, na lei 9.605, cara, ela, até o ano de 2011, ela passava uma tabula rádio, ela passava uma régua, assim, e falava qualquer ato de... Ou pichar, grafitar, ou por outro meio, aí vem as palavras difíceis, né? já vem o distanciamento uhum. de... Conspurcar, ah, o, o espaço público, o tá, patrimônio, é considerado crime. Isso até 2011. Né? E, obviamente, a gente não pode ser inocente de... O de, de, de, ah, que, que aconteceu em 2011 que os caras... Ah, não, pô, grafite deixou de ser crime. Sim, ocorreu um processo de descriminalização do grafite. Mas é óbvio que tudo isso está dentro de um contexto de valorização econômica do mercado do grafite, né? De valorização econômica daquilo que acontecia nos ambientes urbanos que uma parte daquilo precisou ser né, é, descriminalizada a fim de qualificar e circular economicamente com mais facilidade, né? A gente está com alguns exemplos aí, inclusive, correntes aí de processo de tentativa de descriminalização, de consumos e insumos e bens aí, né? que, cara, do ponto de vista econômico, vão gerar renda e receita tal como o grafite. Né? Vou dar até um exemplo disso, de como isso chegou ao, ao ápice. Né? É, há uns anos atrás, cara, de novo aqui, pegar minha colinha, porque eu tô aqui com o, a notícia certinha. Há uns anos atrás, cara, um, um grafite do Banksy, feito em Londres, que ficava do lado do Serviço Secreto Britânico, tinha lá os três né, espiões e tal, ele foi removido à parede com o grafite. Tem uhum. a parede com o grafite que passou do museu. Por quê? Isso daí, cara, é claramente, né, a valorização econômica de um conteúdo artístico que antes era qualificado como crime. E aí a gente tem lado, né? E na lei, mas voltando para a lei específica, até 2011, né, tanto o grafite quanto a pichação era colocado numa tabula rara. E esse tal desse custo por cara aí, que depois a gente vê o que que significa, né, era colocado numa tábua rara, numa coisa só, né? Só que aí em 2011 veio é, veio a, a, grande, a grande mudança na lei, que inseriu um parágrafo segundo no artigo 65 dessa lei, 9.600 e pouco. Eu tenho a liberdade, vou ler bem resumidamente, cara Olha, e aí tranquilo. eu traduzo para português, tá? tá mas é basicamente <risos> o seguinte, ó. Não constitui crime a prática de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante a manifestação artística desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário, né, quem, quem aluga, quem arrenda, aluga lá, o prédio privado ou, no caso do bem público, a autorização de um órgão municipal. Aí continua e tal. Essa, essa alteração de processo de descriminalização do grafite tá, permitiu com que quem faz o grafite, antes de ser primeiro acusado de criminoso, né, pudesse ser, ser, entrar em contato e pedir esta autorização que a lei presume, que é o que a gente chama de quebra de... no, no direito penal, assim, eu, eu não sou especialista de direito penal, tá? mas no direito penal é o que se chama de quebra de tipicidade. Né? É assim, é você tirar um ato, entendeu? Uma ação que poderia ser qualificada ali como crime naquele momento. Essa quebra aí permitiu com que o artista tivesse o contato com o titular daquela parede, com o dono daquele espaço, entendeu? Para negociar a produção daquela obra né? e, e, a, e a construção daquele, daquele trabalho. Só que pichar, lá no começo do artigo 65, continua no mesmíssimo lugar. Continua ainda qualificado como Crime. Então é, pichar ou. Inclusive, lei penal é assim, tá? Lei penal ela não fala assim é crime. Ela só fala assim, ó. Pichar ou por outro meio, conspurcar uma edificação ou monumento urbano, pena. Detenção de três meses a um ano e multa. tá? Então é assim, lei penal é assim, né? Tipo assim, homicídio, pena. Tanana, tanana, né? Enfim. Agora, o é que você agora, não pode fazer? Quiser, deixa eu, deixa eu ler, a, ler, ler essa lei aí aos olhos de alguns exemplos de grafites que não são grafites, digamos assim. Então você tem um exemplo claro. aí do V né? O Vius aí de, de Portugal. Sim, então. Que o que ele faz não é um grafite. Ele ele destrói ali a parede, ele tira uns rebocos ali pois e faz é. o desenho. Pois é. Nesse caso, pela lei brasileira, ele está conspurcando o ambiente público. Olha claro. que interessante. Não, é, é aí que a gente pega justamente aí eu, aí a, né, a malandragem linguística. Né? Eu peguei também uma colinha aqui, cara, do conceito de conspurcação. O que é conspurcar? Tá? Nem, eu, eu não sei, tá? Vou ler aqui no dicionário para você. Conspurcar é cobrir de imundice, ultrajar com insulto aviltante, a segunda acepção, corromper, depravar ou macular. Assim, é, é muito é, é subjetivo, muito subjetivo. cara. É, é extremamente subjetivo, entendeu? Uhum. É assim, dependendo do tipo de grafite que você fizer, se for um grafite suficientemente crítico, né, é, você, você qualifica nesse mesmo contexto com uma facilidade tremenda, né? Uhum. Então assim, é, essa essa subjetividade da, da qualificação, ela ela é muito séria. Por quê? Porque no fim das contas, quem resolve? Quem resolve? a interpretação de um conceito jurídico na prática é um juiz né é, e, e às vezes o juiz ele conspurca numa decisão judicial sem querer às vezes ele conspurca a gente não né o juiz, às vezes faz umas coisas na decisão judicial ali que é o exercício perfeito do verbo conspurcar né é, e, e cara ele faz umas coisas terríveis né é inclusive é, tem, tem cara tem um exemplo do, da pichação em especial eu acho que o exemplo que eu mais gosto é esse exemplo de como a pichação sendo pichação que é e não reconhecida pelo mainstream né, social como um conteúdo artístico propriamente dito já gera uns sabe já, já cria uns, uns sei lá uns curto circuito, né uhum. é, eu não sei se você, você com certeza você conhece mas o pessoal está assistindo é, conhece o caso do cripta Uhum. que foi em 2012 para a Bienal de Berlim, e o curador da Bienal de Berlim foi querer fazer um, um, ali um workshop do Kripta em uma catedral de Berlim, né? e aí pois, o Kripta e, e, e a, o pessoal lá que trabalha junto com ele para poder dar um workshop didaticamente montado em painéis brancos, né? ali dentro da catedral, que o Kripta ia fazer suas pichações ali. O que, que aconteceu, né? o Cripta e, e a galera dele lá começou a escalar a Catedral de Berlim e pichar todas as paredes internas de dentro da Catedral de Berlim, e a história terminou com o curador da Bienal de Berlim com um balde de tinta virado em cima da cabeça. Né? Então, assim, e aí, né? qual, qual foi a justificativa do Cripta na época? Ele falou assim, o conceito da arte da pichação, se é que a gente pode qualificar como arte de pichação, porque está muito mais focado numa perspectiva de expressão né? é, social de, né, uhum. e tal, o ponto é justamente essa ruptura. Eu não tinha como expressar aquilo que esse curador queria que eu expressasse sem romper essa barreira aqui. Né? É, a questão que me vem é a seguinte, cara. É, legal, tudo bem. O grafite tá lá, tá comportado, valoriza a parede. Pô, vamos tirar a parede, carregar a parede, levar ela para dentro do museu e tal. Mas assim, será que a arte ela precisa estar tá comportada para poder né, ser, ser, ser colocada num pacote, num enlatadinho, com o um lacinho em cima e vender por seus milhões de reais. Uhum. Né? É, eu acho que essa, essa é a grande questão. E aí a gente começa a entrar em elementos muito mais profundos do direito, que são os aspectos de direito civil, que são direitos realmente de é, é, aquisição de propriedade, comprar arte, circulação de arte, né? a, a economia da arte, compra e venda de obra de arte. É, até que ponto, por exemplo, a gente pode dizer... É que existe uma especificação, isso é um conceito jurídico bem técnico, está né? lá no Código Civil, que é assim, você pega uma, um, um suporte que é de propriedade de alguém, sei lá, o, o, o, o Michelangelo pegou uma tela que é de alguém, né? e aí o que Michelangelo faz lá faz um rabisco ali na tela de alguém. Especificar é quando você, mudando a natureza de uma coisa, né, você causa uma transformação na coisa que não faz aquela coisa ser mais o que ela era. É mais ou menos a parede do danado lá do, do Banks, entendeu? Sim. Lá em Londres. Né? E a lei é muito clara em relação a isso. Cara, o Código Civil, ele fala com todas as letras. Ele fala assim, ó, se, ó... Inclusive, vou ler a lei de novo. É o artigo 1070 do Código Civil. Ele fala... No caso de uma, de uma pintura em relação à tela, de uma escultura em relação ao, ao bloco, né? Em uhum. uma escritura em relação ao papel ou qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie construída nova, ou seja... A pintura que foi feita no quadro, que é o suporte, a poesia que foi escrita, né, o poema né, que foi escrito na, na, no, no, no suporte físico lá do papel, ele é de quem especificou, ou seja, do artista. Desde que, aí a gente entra justamente no aspecto patrimonial, o valor desse resultado exceder consideravelmente o da matéria-prima original. Então, por, pela interpretação dessa lei, se o bem que se faz uma obra aqui numa, na parede do meu prédio, por exceder o valor da parede do prédio, essa é, obra é, é, é do é bem. Cara, é extremamente discutível esse aspecto. É extremamente discutível esse aspecto. Por quê? Porque é o que a lei fala. A lei está dizendo exatamente isso. Né? mas só que o mais interessante é que quando você entra nesse contexto, hoje, na contemporaneidade, tá? você começa a entrar com outros valores, que são valores mais intangíveis do que esse aspecto desse valor de mercado, entendeu? Que são, por exemplo, os valores culturais. Né? Olha só, pensa nesse exemplo do Banksy que eu dei. Uma, um, um mural, um trabalho do Banksy em, em uma rua, ou o que quer que seja, ele é um benefício dado até por conta do, do, do caráter efêmero, né? que tem um trabalho artístico Sim. de street art. Ele é um benefício dado não necessariamente para um ou para outro, ou para o Banks ou para o dono da parede que foi escrito. Ele é um benefício para o todo. Ele é um benefício para toda a coletividade. A gente não precisa ir longe. Se a gente pega o exemplo da 23 de maio, a gente estava sendo discutido nas ações judiciais que foram movidas para indenizar os artistas, no caso do apagamento da 23 de maio, estava sendo discutido não apenas a indenização do artista, mas também a indenização da coletividade pela perda daquele conteúdo. Então, assim, claro que existe esse aspecto patrimonial e claro que o mercado da arte, e eu conhecendo um pouco do mercado da arte do ponto de vista jurídico, né? E, né é, claro que o mercado da arte vai querer, incrível, né? Inventar formas e formas de como inserir esse produto dentro de um, do mercado da arte circulável, né? Só que a arte de rua, a street art, ela tem essa outra dignidade, né? Ela tem uma dignidade de uma coisa para... A sociedade que é fruída para a sociedade o todo, né? Então isso é muito relevante, tem que ser considerado. Deixa eu, eu vou fugir um pouco da pauta, mas são pautas claro. relacionadas aí que acabam entrando. Esse exemplo que você deu do Banks, eu achei bem interessante. Você deve estar acompanhando agora também, tem um, tem um a disputa do Banks contra uma companhia de cartões de. cartão de, de, sei lá, de Feliz Aniversário. Você está acompanhando tem, isso ou que... não? Sim, sim. Rolou uma, rolou uma questão seríssima aí, porque o Banksy, ele... Na verdade, o Banksy, ele, ele, ele tem uma, uma iniciativa né de manter o anonimato dele, só que o, a iniciativa dele de manter o anonimato dele, ela é muito boa, porque ele ganha liberdade produtiva, né? Mas só que, por outro lado, é um pouco ruim, por quê? Porque ter o anonimato né, é, faz com que exista uma fragilidade no direito autoral, na proteção do direito autoral daquilo que o Banks produz. Né? No primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente destacar, é assim, o Banks ele não está sujeito a regras de direito autoral que são típicas do Brasil. Tá? O Banks é inglês, ele produz dentro do contexto que é uma família de direito completamente distinta da família de direitos da Europa continental, né, que a gente chama, que é o direito de autor, né, que, tem, que, que é, inclusive, o direito praticado no Brasil. O Banks, ele produz dentro de um contexto que é da família do common law, que a gente chama. Que é o copyright. Né? Sabe quando você vê aquela bolinha com um C no meio assim? Aquele copyright. Aquilo ali está dizendo que né, existe uma proteção ali, em geral, sujeita às regras típicas do direito praticado nos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Né? E, a partir do momento que o Banks não assume aquela autoria, né, é, a, essa empresa aí, e em alguns outros casos também, o pessoal fazendo um registro de marca de conteúdo de Banks, né, uhum. é, diz que ele está abrindo mão da titularidade da obra. Entendeu? E aí, tá, que ele porque ele não vai aparecer lá para falar, eu sou Porque um ele Benz, não vai aparecer, sou... porque ele não tapou tá na é. cara, entendeu? Uhum. É, então, então é, essa é que é a grande questão aí. E, e isso daí é um pouco do que você colocou, que assim, é, é a forma que se tem que, que o mercado adota para poder apreender um pouco o valor intrínseco nesse conteúdo. Eu tenho uma pesquisa, ô, ô, ô, Felipe, que assim, eu, eu faço uma análise de vários julgados no Brasil desde 2004, assim, cara, coisa que já bem, né? Tipo, bem antigo, 2004, né? Me sente Super velho, né? Mas enfim, já antigo, já 2004, assim, cara, com discussões do poder judiciário reconhecendo o direito do artista, tá? Quando ele é retratado em outros suportes. Então, por exemplo, capas de revista que usou como fundo, um, sei lá, o Beco do Batman, o trabalho no Beco do Batman. É, clipe de superstar aí que usou lá uma vinheta no clipe, é, um determinado tipo de, um determinado grafite localizado num lugar do Rio de Janeiro, né? E assim, até que ponto tem uma proteção? Quer dizer, aí a gente até entra no outro tema que seria a obra em espaço público, né? Até que ponto as obras situadas em espaço público, elas podem ser reproduzidas e virar um conteúdo economicamente né, relevante para um terceiro. Né? E, e o mais interessante é o seguinte, um dos primeiros casos, que inclusive foi para o Tribunal Superior, para o STJ, que trata desse tema, é o caso de um escultor no Nordeste Brasileiro, Vai até pegar o nome dele aqui, Onde ele faça aqui. No ano 2011, cara, esse processo ele foi julgado no STJ, tá? É, por conta de um escultor, né? Que era é o, o Santuário de José Ribamar, no, no, né, é, no Maranhão. E ele foi indevidamente colocado nos cartões telefônicos. Ou seja, foi reproduzido aquela imagem dele no espaço público, né, aquele, aquela escultura que ele fazia lá, nos, nos cartões telefônicos. E o STJ reconheceu que havia ali sim uma transgressão de direito autoral uso um indivíduos de direito autoral desse, desse escultor e mandou indenizar vou, vou entrar, a gente vai pular da Europa o Brasil agora, porque esse é, esse é um assunto que interessa até a gente, acho que interessa muita gente também, e, e a gente a curiosidade de ver casos esses casos que você falou, tipo videoclipe propaganda de carro, era o mais comum passava um carro na frente de que uns lindo. grafites lindos sim. assim, é... Isso que eu queria entender, até que ponto você pode usar um, uma arte na rua como é. ilustrativo <risos> de uma coisa sem que, a, sem que a ilustração seja maior do que você, o, o que de é, fato você está é, vendendo? Né? Pois é, existe uma, existe uma incerteza hoje, assim, assim não incerteza, tá? Hoje, hoje, na realidade, já existe até menos incerteza do que antigamente, né? mas é, o que se tem como certo é uma aplicação né, que, os, que o Poder Judiciário hoje faz, meio imprópria até das regras que são aplicadas no, no, nesse sistema anglo-saxão, né, que é o que a gente chama de Fair Use, né, que seria esse uso legítimo, né, esse uso né, é, é, aí, autorizável, né, que é muito focada no quanto aquele conteúdo que é reproduzido ele está agregando de valor Tá? ou ele foi trazido diretamente para poder ser encaixado naquele conteúdo que foi produzido né, posteriormente, então assim no caso desse cartão telefônico você, cara, você vê objetivamente que ah, é um cartão sim. telefônico com a estátua do cara lá, e, e foi utilizado naquilo, por exemplo, no caso do clipe que eu citei você vê que o clipe ele gira em torno, e, e inclusive essas é são né, as decisões que saíram nesse processo, não está rolando ainda, é, mas é, você vê que o clipe gira em torno, até do ponto de vista de coloração, de movimento, de dança do, dos artistas ali, ele gira em torno das cores daquele grafite que aparece no fundo do clipe. Né? No caso, por exemplo, da, dessas capas de revista e tal, é muito interessante porque você tem destaques específicos, quase como um fundo, como né, é, é, ali... Sabe, free rider total, né? uma utilização ali, né? Quase como é, é, liberatória daquele conteúdo que no fim das contas, é um terceiro, pô. De custo, né? Deu trabalho para produzir. Então, assim, hoje se reconhece com muito mais facilidade, tá? É, essa vinculação de que o, o produtor daquele conteúdo tem o direito que não pode ser levado a um fator. Preponderante, ou muito destacado, né? ou, ou, ou, ou talvez, enfim, é, muito central naquele resultado que vai ser produzido com a, com a obra, tá? É, mas assim, aqui na Europa mesmo, a gente já viu coisas como, por exemplo, sei lá, o McDonald's usar de fundo um, um trabalho do, do Azul aqui em Porto, e Lhufas, entendeu? E Lufas, não pagou nada, não licenciou nada. E tá lá o um trabalho sendo, tem, tendo sido usado em um determinado tipo de, de publicidade. Né? É, não tem problema de falar isso porque é público, né? Mas assim, Sim. outros tantos casos acabam não sendo públicos, ou acaba até né, o, o artista. Aí, aí entra muito essa tarefa né? de quê? De conscientizar o, o artista né, a respeito de lutar contra a própria hipsciência de mercado, entendeu? Porque é, por exemplo, as razões pelas quais os artistas não, não, né, não discutem uma cláusula num contrato, ou não vão buscar é, regularizar determinada comprovação de titularidade de uma obra. Está né, é, é, tudo nesse caldo, está tudo nesse contexto. Infelizmente, a gente está falando de um assunto só da a gente entrar nesse tema. Pois é, é, é você falou disso, né, a gente estava conversando também, hoje inclusive, mas... É, é um assunto que é recorrente pra gente, é que o, essa obra que está no espaço público, né, a, a, tem uma interpretação da lei que diz que ela é pública a partir do momento que ela está na, na rua. Então existe uma interpretação é. também que vou. Tem até um caso que eu acho é muito exemplar, assim, que acho que é um filme do Fernando Meirelles, com o uso da, da estátua da, da, do Cristo Redentor, né? hum. você deve conhecer essa história também. Não, essa eu não confio. Ah, eu não sei. Deixa eu. Agora a minha versão de casos jurídicos aqui. Mas teve um filme, se melhor não me engano, aquela Eu Te Amo Rio, que era o Meirelles e algumas outras pessoas e tal. E eles queriam usar a imagem do Cristo Redentor no filme. Ah, que eram vários sketches, né? Eram vários. Vários sketches, cada um com um diretor. Isso, é. que nem Eles fizeram o filme, mas não sei É, Love Paris, eles fizeram, depois eles fizeram I Love Rio é, e aí eles não puderam usar a imagem do Cristo, porque a imagem do Cristo é licenciada pela Igreja Católica. Então você teria que pagar. É, a imagem do Cristo, o Redentor, não, não. Acho que o Cristo em si, sei lá, os direitos autorais já já, já acabaram faz uns quase dois mil é, anos. Isso, isso, isso, isso. Se, se ele voltar, voltar para cobrar, vai ser um problema. Né, pois é, são dois mil é, anos de uso. É, é, é. Fazer um lobby para ser esse advogado aí dele para cobrar os direitos autorais dele, porque o que tem falado em nome dele aí sem autorização ultimamente. Uso da marca, o uso da palavra, né? O uso da marca, associação com isso. discurso. Mas, mas tinha. Mas, mas eu achei esse caso eu acho super emblemático, assim, porque é isso, eles não puderam utilizar a imagem do Cristo porque eles teriam que pagar uma licença. É, e, e não, pelo, eu, pelo que eu lembro que é de matéria, estado, é pelo que eu lembro de hum. matérias na época eu até falava assim falou, olha, é, foi uma grande precaução, claro, do estúdio, mas assim na teoria, se como você falou, né, nesses exemplos que você deu, se, se está num cenário lá atrás, ele não está agregando, não é não é uma história sobre o Cristo, né? Acho que não é. não era isso, era um faz parte do cenário. E aí Cara, se você for levar ao pé da letra isso, qualquer propaganda de carro que passa em frente a qualquer prédio, tem um arquiteto que desenhou aquilo lá que ele poderia, Sim, a princípio... Não, mas esse caso, é, não, esse caso de obras arquitetônicas, ela também é muito, assim, é muito recorrente. Né? Assim, já, já ocorreu, já tem ações que, que foram é, discutidas pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, sei lá, reprodução de casa em lata de tinta, entendeu? E aí, a casa reproduz na lata de tinta, tinha uma assinatura de um arquiteto. O arquiteto foi lá, mandou uma ação em cima da dona da, da fábrica de tinta lá e. né? bem porque? Titularidade claro. da, da obra do cara, sendo reproduzindo indevidamente para vender lata de tinta e. né? Mas essa questão dos, dos lucradores públicos, cara, tipo, logradores públicos, né? Ela é muito. ela, ela, é, ela é típica, né? Ela está na, na lei, mas assim, como você bem colocou, por mais que a lei brasileira. Pra ser bem honesto, a lei brasileira ela é bem restrita, tá? Ela é bem pro autor, tá? Ela é bem, bem defenso... ela, ela, é... ela defende bastante o autor, tá? É... E até por conta dela defender o autor, por mais que nesse caso a gente encontre aí uma porta aberta, né? Existe, como eu narrei aí em todas as situações aí, até né, das estátuas lá do, do Maranhão e tal, é... existe um, um, um, um determinado fechamento na interpretação de que um uso a mais daquele conteúdo, um, um uso... É, né, estritamente comercial, o um abuso né, no uso comercial daquele conteúdo em outros suportes, fatalmente isso daí vai gerar um direito patrimonial de autor do, do titular. tá? Mas o que a lei fala é isso, é que, assim, que obras situadas permanentemente no do público, né, elas podem ser representadas livremente por pintura, por desenho, por outros tipos de, de suporte artístico. É... A, a minha dúvida agora, eu vou, eu vou, prometo que eu vou... na próxima vez que a gente falar, mês que vem, eu prometo Sim. que eu vou... É, <risos> eu vou pesquisar esse caso do Meireles aí, a gente bate um papo. Eu acho bem, bem exemplar, cara. Acho que pode ser útil para vocês em casos aí. Ótimo. Né? É, cara, mas eu vou, vamos voltar ao, à, à primeira pergunta lá, hum. dessa diferenciação do grafite do bicho, né? É, e aí você hum. explicou bem aí de, de é, o grafite a partir do momento que ele tem uma autorização e com esses fins para melhorar o ambiente existe algum meio legal para um grafiteiro que fala assim, olha, eu quero grafitar, mas eu não quero problemas uhum. com, com interpretações legais. Qual, claro. é, o, qual então, é, o, é o critério? Existe um termo é, que a é, pessoa bate na porta de alguém? A prefeitura não, dá mas, esse é, termo? Autorizações. É, não, na realidade, aí vai variar muito do suporte, entendeu? Como a gente colocou, como eu coloquei lá no começo, vai variar muito do suporte onde vai ser feito o trabalho. Então, assim, se for feito patrimônio público, prédio público, essa autorização tem que ser obtida com o titular daquele patrimônio público. Uma autarquia, parede, enfim, sei lá, quem quer que seja. Né? No caso do privado também, né? vai pedir autorização para o privado, nos termos da lei, lá naquele parágrafo segundo que eu li, né? essa autorização ela já reconheceria a legalidade da, da, do, do grafite, do trabalho artístico. E aí, cara, assim, grafite né? é, seria o, o termo... É, técnico, da artístico para milhares de outras coisas, Sim. mural. É. A gente vai até o Rivera, entendeu? Né? Tem, tem até inclusive uma história é, super interessante do Rivera que ele que ele faz o, o grafite. É, vou até puxar aqui, cara, até até a frase aqui cara. é muito interessante essa história. É, o Rivera fez um grafite. No, no, no muro do, do Nelson Rockefeller, né? Sim, e aí o Ivera sim. fez o grafite, nos anos 30 ele fez o grafite no muro do, do Nelson Rockefeller e o Nelson Rockefeller falou, cara, vou derrubar, né? E aí, o Rivera falou assim: não, mas é o meu, é o meu, o grafite, o mural, perdão. Uhum. Vamos ser tecnicamente precisos aqui. Fez um mural no muro do Rivera, do, Rivera, do Rockefeller. Se ele falou, tivesse não, feito, esse mural, se ele tivesse é. feito a, a. Hoje seria grafite, né? são terminologias que é, existem. É, é, é isso, é, é isso, é, exatamente. É. Só pra colocar, né? Só pra pontuar ali. Mas, pô, nos 30, né? Tá fazendo nos 30, né? É, mas... E aí ele foi lá e, e ele falou: pô, é minha pintura. Ele falou pro Rockefeller, o Rock derruba querendo derrubar. Ele falou: não, mas o muro é meu. Né? então assim o que, que faltou o <risos> que, que faltou aí faltou um conciliador faltou um contrato entendeu faltou um uhum. termo de licença né faltou uma autorização para poder se se especificar aquele conteúdo agora eu não eu não sei exatamente qual foi o prédio onde foi feito isso daí prédio do Rockefeller foi feito se foi no Rockefeller Center ou o que quer que seja aí mas assim se fosse aplicar a lei, a lei brasileira, a lei, o Código Civil Brasileiro, ia ter que fazer uma avaliação danada, tá? Para saber o que, que valia mais depois da, da, né, do, do, da pincelada do Rivera, se era o, o, né, o muro depois da pincelada ou o muro sozinho. Né? E aí o Rockstar ia ter uns problemas sérios aí, né? <risos> Cara, <risos> mas é isso. Mas é... Não, é, é isso. Não, não, imagina. É, isso que você falou, me lembrou de outra história também. Aí já li, voltando para Europa, a gente tá fazendo conexões aqui. Mas é, é um... Cara, a gente até deu essa notícia faz pouco tempo no, no nosso blog, né? Que a gente tem um blog no wall ali, que a gente escreve sobre arte urbana. Que é um trabalho do Keith Herring, né? o grafiteiro de Nova York lá. Uhum. Que ele, ele tinha ido para Espanha nos anos 80. E ele foi lá passear, tal, não sei o que, expor e ele, ele entrou num clube lá, ele foi convidado para entrar num clube, e no clube ele, ele, ele fez um grafite na área atrás do DJ. Aí passou, sei lá, três anos, o clube fechou, aí o outro locatário, na, na sequência, era um cara que queria abrir uma loja de sinuca, uma casa de sinuca. E aí ele abriu lá um bar de sinuca, tal, não sei o que, que funcionou até, até agora na pandemia. E tinha lá, e o, e o nome do bar, até eles usaram o logo, desenho do Kit Harry e tal, não sei o quê. E aí é o que acontece? Nesse momento, pós-pandemia, né, durante a pandemia, eles não conseguem pagar o aluguel e os, o proprietário do prédio quer demolir para construir um asilo. Aí o cara falou assim, cara, não demole essa parede. Porque essa parede tem um valor artístico. Aí os caras avaliaram, tá tipo assim, 300 mil euros, assim, a, a, aquele desenho. Pois é, é. E aí os caras falam, os caras estão tá nem aí, cara, os caras querem derrubar, Daí eles estão correndo atrás, que eu vou, vou, vou emendar, vou emendar com a próxima pergunta aqui. Eles estão correndo atrás do patrimônio o reconhecimento do patrimônio público do, da Espanha, para eles falarem assim, olha, isso daqui vocês não podem mexer, porque é um patrimônio público. E a partir dali essa obra vai estar protegida. E aí que eu te pergunto, como é que funciona é, no Brasil essa questão de patrimônio público, né, quem define o que é e quem, quem é que é, regula isso, quem é que vigia isso para que essas obras permaneçam. É. É, é, aí a gente tá, na realidade o tema é até, ele tá até em um outro lugar, que é assim, o interesse público de preservação, né. Porque pode sim. ser até privado, né? Porque, assim, claro, por exemplo, claro. o um tombamento. Claro. Assim, sim, sim, né? sim. O, o, o imóvel continua sendo privado, mas você tem um interesse público na preservação daquele conteúdo artístico, né? Então, é bem normal, assim, e acontece em vários lugares do Brasil. Então, você tem, inclusive, esferas de tombamento. Você tem tombamento não, que, municipal, sim. estadual, federal que, e tal. Com mas, arquitetura assim, você vê muito isso, né? Não, não com arquitetura você caramba, vê muito isso. Caramba. Pra caramba, não, pra caramba. Né? É, é o mais comum, inclusive. É, in, mas assim, independentemente disso, cara, né, tem até um parênteses que precisa fazer, que assim é, as oportunidades que a gente teve de conversar com pesquisadores desse setor, da Espanha e de outros lugares da, da Europa que é, Portugal até nem entra tanto nesse mérito, tá? Mas da Espanha e outros lugares da Europa, eles trabalham muito com uma ideia que eu acho um pouco equivocada, que é a ideia de conteúdo artístico né? ou seja, o quanto alguma coisa pode ser qualificável como arte ou não é. Ah, não, de 0 a 5 não é arte, cinco e meio já é arte, a 6 é arte, 10 é arte pra caramba, entendeu? Tipo assim. Quem é então assim, define o existe... que é arte, né? é, é, entendeu? Então, assim, existe uma discussão desse tipo, inclusive, um dos trabalhos que a gente viu recentemente foi um trabalho acadêmico em que foi um mapeamento feito em Madrid é, de diversos trabalhos artísticos, e o pesquisador ele deliberadamente qualificou, né? Isso aqui é arte, isso aqui é grafite, isso aqui não, isso aqui, é, isso aqui é tag, isso aqui não é e tal. Então assim, isso daí já é um problema conceitual incrível, né? Mas por outro lado, assim, é, existem é, algumas iniciativas legislativas, em especial, eu tenho duas para citar hoje, que é do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, até o número dos decretos aqui, cara. No Rio de Janeiro, o decreto 38.307 de 2014, ah, tá velho já, né? Na época de, de, de, de, de é, Olimpíadas barra Copa do Mundo aí. E em Brasília, cara, tem um decreto, que é o decreto 39174, que esse é um pouco mais recente, de 2018, que são decretos de políticas de valorização do grafite. Entendeu? E essas políticas de valorização, elas estão todas voltadas um pouco naquela esteira da coisa do da, pô tem um conteúdo econômico tem um conteúdo cultu cultural aqui um aspecto de né de preservação do patrimônio histórico cultural da aqui que tá na cidade né é, e isso se reproduz em outras cidades que valorizam também muito grafite então para Bogotá na Colômbia cara a cidade ela é puta, cara coberta de grafite. Você Meu, chega do aeroporto, é, é um corredor, assim, cara, é surreal, cara. É surreal. Ah. Você, vai, você vai pra Berlim mesmo, você tem lá o S-Gallery lá, cara, aquilo ali é, né? Pelo simples. Foda-se só, o um trecho do Muro de Berlim já era coisa pra caramba, né? Agora você pega o um trecho do Muro de Berlim com grafite em cima e virou, né, pô. Coisa e meia, ainda ser o 11, né, do nível de qualidade de ordem de vida. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é, você já tem hoje um movimento, cara, é, por parte dos municípios, e aí tem muito essa questão de, é, de competência legislativa, que era o que a gente estava falando é, a, antes da, da, da, daqui da live, é, de que esses municípios, eles por, constitucionalmente, eles são competentes para legislar sobre a preservação dessas, desses conteúdos muito... É, vinculados com a cidade em si. né? Por conta da efemeridade, por conta do suporte, por conta né, de todas as características que eu dei. Então você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, esse, esse decreto que eu citei, em Brasília, esse outro decreto, e eles falam... É, eles criam realmente políticas de preservação. Então, assim... Em que momento, ou qual é o órgão que, por exemplo, um, um artista vai poder se comunicar para poder pedir um reconhecimento de preservação do trabalho dele. Ou seja, fluxos facilitados, né? De assim, pô, é, a partir do momento que eu fiz um trabalho em um determinado suporte, em um determinado é, lugar, como eu faço para poder, de certa forma, cadastrar esse trabalho numa, num, num banco aí de, de, de registro desse conteúdo? Né? É, então, já é um movimento que está rolando. Não é, uma, não é uma coisa assim que já está. Enfim, Rio de Janeiro e Brasília já são, né, pelo Distrito Federal, né, já são dois, dois exemplos é, super relevantes. Assim. É, e, e, claro, também alguns outros exemplos decorrentes, até da, da, da postura aí do que aconteceu, nesse negócio aí do 3 de maio, aí depois fizeram a tal da galeria ali na, na região da, da, da Santana, né, é, ali na Cruzeiro do Sul. Mas assim, existe sim, um movimento de preservação disso. Mas, objetivamente, se quem faz uma especificação de um suporte privado, quer ter alguma regularidade, quer ter algum tipo de cuidado é, para preservar aquilo, precisa fazer algum tipo de proteção com o titular. E, de qualquer forma, por esse aspecto intangível, por esse aspecto de proteção de um direito coletivo, né, é, existe também um interesse público na manutenção de um trabalho que seja né, reconhecidamente parte de um patrimônio da, de uma determinada cidade, determinado espaço de é, público, né? é, então assim, você pode ter inclusive movimentação de ministério público, né, como teve no caso dos grafites da 3 de Maio, você pode ter movimentação de, de associações, entidades representativas e, e medidas várias, né, aí a gente entra justamente no cerne da coisa que eu gosto, que é o quê? aquela briga né, do direito né, no, no, no âmbito da contemporaneidade associações representativas de artistas de, de, de street art, de arte de rua ela poderia entrar com uma ação civil pública para proteger a manutenção de um determinado mural que estaria sob, sob algum tipo de ameaça pública ou privada? Creio que sim, entendeu? Pela própria previsão que se tem de proteção a patrimônios históricos, materiais, inclusive é, coisa de natureza constitucional e tal, uma associação dessa natureza teria total legitimidade para isso. Né? É, então, existe, esse, existe essa coisa que hoje... Né, Tá, tá aí sobre nós aí essa, essa, essa proteção aí meio intocável aí meio né intangível aí que só que recebe esse patrimônio cultural né mas até o momento até onde eu saiba também você me corrija se eu estiver errado mas nenhum grafite de fato foi tombado foi protegido como patrimônio no hum, Brasil não, não teve algum não. tipo não, não não não grafite grafite até o que eu sei de informação não né o que se tem hoje com proteção de enfim que aí a gente pode dar algum, talvez um critério mais forte de proteção. É esse exemplo, por exemplo, do Museu da Cruzeiro do Sul. Que aí você tem uma vinculação do Estado e tal, mas ainda assim, tá? Do ponto é, de mas isso, a, mas tem... a, eu acho que esse da Cruzeiro do Sul é mais o meio, né? Falar assim, ah, esse lugar é uma área para grafite, protegido Exato, para isso. Não é óbvio Mas ainda assim, que... total, não e, mais, e ainda assim, é, existe uma precariedade imensa, entendeu? Porque toda relação que, que, que o artista, ou qualquer um até, viu, gente, envolve com, com o Estado, ela acaba sendo muito precária, por quê? Porque o interesse público, o interesse público do Estado, do ente estatal, né, ele acaba se sobrepondo. Então, por exemplo, se amanhã é, for, né, putz, do, do ponto de vista do interesse público estatal, é, não houver mais razão fundamentada aí pelo interesse público estatal, né? De manter aquela galeria lá do Cruzeiro do Sul, seu, vão passar a tinta cinza. Igual, entendeu? Porque existe uma relação de precariedade muito forte nesse sentido. Né? É... Falta, falta desenvolver, e nesse ponto isso é importante ficar claro, falta desenvolver mecanismos jurídicos tá? é, de relação com o Estado que se reconheça que determinados espaços estão ali é, para ser preservados. Só que aí a gente entra num ponto que é quase metalinguístico. é né? assim, a efemeridade de um trabalho de rua Será que ela não é parte do elemento artístico, da, da, da expressão artística ali? Será que é interessante para o próprio artista manter aquilo a de Eterno, né? tem uma história inclusive que é muito boa, que é de um pontilhão que foi feito em São Paulo, que ligava ali a região da 25 de Março até do outro lado ali no Brás, né? ali do outro lado ali, atravessava a ponte ali. E esse pontilhão, na época ele foi feito e entraram com uma ação judicial para derrubar o um pontilhão, porque estava é, com um problema na construção e tal, e o juiz foi lá e falou, não, não pode derrubar o um pontilhão, isso nos anos 80. Passados 20, 25 anos, aquele pontilhão não tinha mais utilidade nenhuma. Ele, ele, ele, inclusive ele causava uma, uma, uma trava no fluxo de veículos, porque a quantidade de carros que passavam naquele pontilhão ela não, não servia para o tráfego, para o fluxo que a cidade de São Paulo tinha adquirido durante aquele período. E ninguém podia derrubar o pontilhão. Por quê? Porque tinha uma decisão judicial que determinava que o pontilhão tinha que estar ali. Será que é isso que a gente quer para a arte? Né? Será, que é isso? Será que a gente quer tanto determinismo né, para a arte? Eu acho que isso é importante também. Determinismo de direito. Será que faz bem ou será que faz mal, né, é verdade. É, Essa questão eu sou super a favor também. Assim, na verdade, a minha visão de grafite, de street art, é que ela nasceu para ser efêmera. Ela vai. Eu acho que tudo, na verdade, tem uma duração. Desde um prédio, sei lá, tirando as pirâmides estão aí há 20 mil anos, sei lá quantos anos, é, duram muito mais. Assim, mas, assim, é, as coisas têm um período. E, e, a, e a street art, até pela origem dela, pelo meio de fazer, tem que fazer uma coisa rápida, uma coisa que a cidade é uma mutação constante, ela dura um tempo e depois ela se acaba, né? Acho que. E, tanto é que eu vou, um exemplo que também você deve conhecer é o buraco da Paulista, né? O, o desenho do uhum. Amaral ali, que ele mesmo ele não reconhece como grafite, e, as, e os uhum. grafiteiros não reconhecem como grafite, porque está lá há, sei lá, 30 anos. Então assim, a partir do momento que ele ganha uma uma permanência no ambiente, Sim. ele já não é Sim. reconhecido como grafite. É, mas eu acho que, mas aí ao mesmo tempo eu acho que tem algum algumas representações artísticas que poderiam ser preservadas até pelo um contexto histórico. É, eu vou dar, eu vou dar outro, outro exemplo aqui. A gente trouxe Pra, a gente trouxe para o Brasil em 2013 um grafiteiro de, de Bristol, da, da Inglaterra, chamado Nick Walker. E o cara é tipo, ele, é, ele foi influência para o Banksy. E ele fez uns quatro trabalhos para a cidade. Já não existe nenhum, assim, tipo, foi apagado. E esse cara, ele tem um valor histórico muito grande. Acho que a preservar uma obra, eu assim, cara, esse cara esteve no, no país seria interessante, sabe? É e foi, até um dos lugares foi feito foi num, num lugar de administração pública, assim, sabe, Que é dentro do lugar, tipo, e não foi preservado lá. Na rua, eu entendo, na rua eu entendo porque, enfim, você deve saber como é que é o critério de, ap de apagar, né, é o cara, uhum. é o funcionário lá, que ganha muito pouco, uma, que ele olha aquilo lá, tá com uma tinta uhum. cinza e fala, isso é bom, isso não é bom, é e é isso, é o critério dele, ele pode ele não tem o menor hum. treinamento para fazer aquilo e ele vai apagando quase que aleatoriamente, né, mas, mas eu concordo, acho que o grafite, na verdade, assim se apegar tanto no apagamento do grafite é meio é, é, eu, eu, eu, eu nem, acho que não é eu a questão como, é, eu, nem, eu nem falo isso com juízo de valor, porque quem sou eu puto, eu não sei desenhar a claro. casinha com fumacinha entendeu, então assim, eu, eu falo eu falo isso mais com uma perspectiva assim é, será que é isso que, que, que a arte quer, entendeu? Assim, se é isso que a arte quer, ótimo. Dá para se lutar, dá pra se construir isso também. Sim. né? Dá pra, não tem problema nenhum a gente pegar, arrancar o muro do Banks lá, o desenho do muro do Banks, levar para dentro de uma galeria e construir um outro muro no lugar, entendeu? A única coisa é o seguinte... Né, então assim, o que, que a cultura <risos> ganha? É exato, não. o que, que a cultura Sim. ganha com isso? Será que esse, esse é uma coisa que quem tem que ponderar é o titular daquele conteúdo, né? É, que, e, e é louco, porque gente, querendo ou não, a, a Capela Sistina é uma pintura em parede, a, sabe? A última ceia é uma pintura em parede. Poxa, cad, cadê? Né, onde é que está o conceito lógico disso daí, no sentido de preservar ou não um, preservar ou não o outro? O que, que vira o um patrimônio, né? Vale. O, o meu ponto é justamente esse, assim, do ponto de vista jurídico, e tentando ser o mais neutro possível, não preciso necessariamente abrir com as suas minhas preferências artísticas aqui, né? Mas assim, é, do ponto de vista jurídico, o que tem que se pensar é, é até que ponto faz sentido para o artista batalhar por esse tipo de, de, de preservação. Sim. E, e outra também. Até que ponto faz sentido para o artista ser em outras coisas, outras tantas coisas, permissivo? Porque assim, não, não pode apagar. Né? Não, vou, não, não, não aceito que apague. Mas sei lá, se aparecer na publicidade da Coca-Cola, isso daí eu nem vou atrás e deixa aparecer na publicidade da Coca-Cola, entendeu? Sim. É, são até... Você percebe que são critérios que né, não... Sim, sim, acabam sim. não casando. Eu quero. Eu, né? Ivan, eu tô. Eu vou te alugar mais um pouco aqui, cara. Já que você falou que eu posso, eu vou, <risos> vou, vou, vou, vou tentar matar a minha pauta aqui. E aproveitar, Vamos se embora. alguém quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. É, eu tinha separado dois exemplos aqui, cara. Eu até queria que você falasse deles. Um deles, eu sei que você não conheceu, eu te expliquei agora de pouco. Não sei se você conhece o outro da, também, na verdade, que é o, o, o Orion, né? O artista ele fez um trabalho tá, na, no no túnel da no túnel do Habaú que leva tá. cheio de fuligem e ele é bom, ele desenhou um o paninho assim. Pra mim, ele, mas eu, eu, eu já sei qual é. Volto. Não pode contar. Mas eu vou, vou contar para quem não conhece. É. Mas ele, ele desenhou, ele tirou, né? Foi limpando a fuligem do, do túnel e desenhou umas caveirinhas ali e tal. E ele foi detido por fazer uma limpeza, e na limpeza tinha uma obra de arte que foi um desenho que ele fez. E um outro exemplo também, que é um relato que eu ouvi até dos artistas, né? A dupla 6 e meia, que eram, hum. são dois artistas que eles, eles pintam muito o chão. Então eles fazem o bueiro, boca de lobo, esse tipo de coisa. Eles fez, fazem. Fez, fez. Aquela caixa elétrica, né? Isso, é. é. E, eles fazem, e eu lembro que nos relatos deles, eles, eles falavam assim que a polícia, quando parava eles, eles não sabiam nem o que fazer, que eles falavam assim, cara, eu, eu não sei o que vocês estão Meu fazendo. É, porque assim, eles, eles não estavam com uma latinha pintando uma parede que já meio que condicionou na cabeça do policial entender claro. que aquilo lá é errado. Mas assim, a partir de você estar com um rolinho ah. no chão, passava meio batido pro, pro policial, né? Então, é, eu acho que tem um pouco a ver com aquele começo da nossa conversa, o tal do Conspurcar aí. O que que entraria Totalmente. É a subjetividade, né, cara? Essa é a questão, é a subjetividade. A partir do momento que você tem um, alguém que é investido da lei, né? O policial, ou, sei lá, o fiscal, ou quem quer que seja, tem que co configurar essa palavra conspurcar e aplicar no caso concreto ali na, na correria, ali dentro do túnel, entendeu? Ou na frente do bueiro, né? Você é, encontra esse tipo de coisa, você encontra assim. É, o, o cara que está lá limpando a sujeira, ainda que seja fazendo um desenho, está sendo qualificado como como pichador, grafiteiro, o que que seja, e, e os outros lá que estão pintando efetivamente o negócio, mas por não estar tá na não tá, na, na, na, na, na, na, na, tá na, no chão ali, isso é não, pô, isso aí que que é isso aí, não é nada, o cara só pintando o, o Pintando bueiro aí. Mas então, mas, mas tem um ponto que eu, na realidade, eu até esqueci o nome dele, cara. Você vai lembrar o nome dele, que é aquele, aquele artista que fazia. É, eram os traços azuis também, na, bem das beiradas de bueiro, boca de lobo e tal. E aí o ele foi se O Zé exatamente. Aí depois foi se descobrir que o Zezão fazia por dentro também das galerias de desgotos, de, de assim. não só aquele na entrada, então ele fazia aquela onda azul, né? Entrava e fazia também por dentro ali. Então assim é, é, é muito essa questão da valorização, né? Tipo de é, até que ponto aquilo toca, né? É, isso isso também vem muito do aspecto sociológico. Cara, direito, isso é, isso é o mais incrível, gente. Direito é ciência social aplicada, né? Oi, tudo bem, né? Direito não veio da lua. Né, da cabeça do juiz, do legislador, não, o direito é a ciência social aplicada, a gente tá falando de relações sociais, a gente tá falando de valorização jurídica, a gente tá falando de valor qualitativo, se uma coisa é justa, não é justa, é legal, é ilegal, foi porque alguém em algum momento do mundo pensou assim, pô, pintar a parede e escrever umas coisas que eu não gosto de ver escrita, é ilegal, esteja preso, entendeu? Então assim, é, é, é isso, né, e essa pessoa às vezes é eleita, né feliz ou infelizmente. Enfim, é, mas, mas a lógica é mais ou menos nessa, é nessa, é nessa perspectiva. É, quando você tem a abertura para um termo como conspurcar, o que você está fazendo é simplesmente passando um papel branco assim, para quem é o executor da lei, ali, né, que na linha de frente vai ser o policial, vai ser o fiscal ali do, do, né, do, do, do Detran, do Túnel, enfim, que quer que seja, né, você passa um papel em branco para esse cara para ele poder dizer o que, que é um não. Né? e na maior parte das vezes esse cara ele vai dizer o que, que é ou não a partir de um conjunto de valores da sociedade que vai fazer ele construir o que a gente chama de norma né? do ponto de vista uhum. técnico, jurídico a norma não é o que está escrito na lei norma é o que se constrói na prática então quando o cara pega, lê a lei e fala assim ah não, o que é conspurcar opa não, esse negócio aí de ficar limpando aí parede de túnel, isso aí é conspurcar isso aí é norma é um exercício uhum. lógico-jurídico que se estuda pelo menos desde o século 18 que é a construção de norma a partir da interpretação da lei. Assim, então, é, é, é o cara que, que pega e aplica. Essa abertura é que é o nosso problema. Entendeu? Essa abertura é que é o nosso problema. Por isso que o, os, grandes, os grandes exercícios jurídicos mais contemporâneos, eles trabalham com o quê? Com a interpretação da lei, da norma, da né, construção da norma, para evitar ilegalidade e mais, que é Trabalhar justamente esse processo, Felipe, de reconhecimento de um valor social de algo. É, eu, falo, eu falo muito, assim, por conta de experiência própria, a minha esposa ela é performer, né? Ela faz performance. E é muito interessante porque a performance, ela anda muito no fio da navalha disso daí. Muito no final da navalha. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar tá fazendo uma performance no meio da rua e os transeuntos passam ali e não veem a performance. Não veem o que está acontecendo ali, qualquer tipo de expressão artística. Mas é uma expressão artística e justamente cara, por conta é, de uma falta de reconhecimento social sim. daquele objeto ali mas acho que é, é, isso que você falou é muito legal assim, porque tem muito grafite que as pessoas não entendem que é grafite é, tem muito é, trabalho arquitetônico que é super renomado de, de pessoas incríveis que as pessoas também não entendem então acho que existe uma é meio que cultural mesmo né? tem uma coisa de, de identificar o que, que é que está sendo feito total. e como reconhecê-lo. É, não, é total. É porque, na realidade, cara, tudo vem de uma lógica de, de tornar juridicamente relevante, né? A partir Sim. do momento que a sociedade começa a valorizar uma coisa, ela acaba tornando juridicamente relevante porque o direito, ele é uma tecnologia... De preservação do que é relevante social. Né? Não é à toa que você tem lei que preserva ou tenta preservar a vida, não é à toa que você tem lei que tenta preservar o patrimônio, que é talvez umas coisas até, às vezes até mais relevantes do que a vida, né? Enfim. Mas é, não é à toa. É justamente por isso. Por exemplo, é, por exemplo não é à toa que você tem leis que prevêem regulação específica de determinadas operações econômicas. Então, sei lá, você tem contratos específicos que regulam aluguel, que regulam compra e venda, que regulam né, prestação de serviço. É por quê? É porque essas atividades, elas são tão típicas, são tão socialmente difundidas, que a lei precisou regular para reconhecer a, a forma de se fazer dentro de um contexto social. Né? É, a gente... A gente é... Então a brincadeira que eu faço, que, é, que inclusive é um tema que a gente estuda muito, que é esse processo de coisificação jurídica. Né? É assim, algo existe no mundo, ele pode ser jurídico ou não. Né? A partir do momento que o direito começa a olhar para aquilo, ou dar aquele toque de midas né, do direito, aquilo vira jurídico. Né? Quando aquilo vira jurídico, aquilo pode ser objeto de um contrato de licenciamento, de compra e venda e tal, não sei o quê. Tem muita coisa que não é jurídico, por exemplo, sei lá, canto dos pássaros, a água correndo no, no, no rio, o, né, o ar que a gente respira. Não é jurídico. Por enquanto, ou sei lá, não é ainda jurídico, espero que continue não sendo. Mas enfim, em algum momento isso pode virar ser jurídico. Com uma perspectiva muito clara de quê? De escassez. Né? Uhum. Aquilo que é escasso começa a ser objeto de jurídico para quê? Para poder circular, porque viria econômico, porque precisa ser preservado. A gente precisa contabilizar, opa, vendeu quantos, quantos gritos de passarinho, quantos cantos de passarinho vendeu essa semana? Ah, vendeu, vendeu 10. tá? Ah, não, legal, beleza. Tem quantos no estoque? Ah, tem mais 5, né? Enfim. É essa, é essa a proposta. Direito, no fim das contas, o direito se articula nesse contexto, então. Cara, eu vou para a última pergunta e eu te libero, juro para você. É, só a gente matar a pauta aqui, mas é, é, que, é, uma, é que é uma. Tá, tá legal mesmo, tá, tá muito legal. Mas é uma questão que, cara, a gente já esbarrou isso em alguns momentos já da nossa trajetória de 10 anos aí de, de arte fora do museu, mas é a tal da lei que prevê uma obrigatoriedade das construções de ter uma, um painel artístico atrelado a, a, a essas construções. Tá. Eu queria que você explicasse onde, em que cidades isso funciona e por que, que é de fato, tá. é, é uma lei que ela funciona em níveis municipais e não federal. Não, pô, não. cara, é muito importante a gente falar sobre isso até para introduzir essa questão de competência municipal, né? Quando a gente está falando, ah, pô, regular lá a lei de uma cidade que valoriza o grafite, né? Que cria lá uma política urbana do grafite, isso está muito ligado. Inclusive, enfim, já já mostrando, né? Como são feitas as coisas. Quando você me mandou essa pergunta na pauta previamente, né? Eu já sabia que havia essa essa paulada. Eu fui pesquisar e falei, cara. Só que é, isso aqui é uma encrenca, né? Pois aquela é jabuticaba, né? Não, não é. Está, está bem disperso no mundo, tem alguns outros lugares dessa natureza. E no Brasil, cara, leis que regulam esse tipo de coisa, essas leis municipais que regulam é, a obrigatoriedade de inclusão de um trabalho artístico em obras maiores de mil metros, aí varia muito de município para município, né? É, inclusive, vou explicar por que varia. É, isso existe pelo menos desde os anos 60. Em Recife, acho que foi a primeira lei que, que, que é, regulou esse tipo de coisa. E por que é, é municipal esse tipo de previsão? Porque não à toa, a nossa Constituição, ela que é a lei das leis, né? a Constituição é a nossa lei superior, aí, espero ainda que seja, ainda é a nossa lei superior, ela, ela, ela regula competências legislativas. Por quê? Porque o Brasil é um Estado é, federado, né? É uma federação que, diferentemente dos outros países, na realidade é bem raro, ela é uma federação que a gente chama de federação trina, por quê? Porque ela é uma federação composta de municípios, estados e União Federal. Então a gente tem três, né, estratos, né, de entes federativos, né? E esta lei, a Constituição, ela distribui o que cada um desses entes federativos pode legislar. E não é uma distribuição ao léu, é uma distribuição claramente voltada naquilo que cada um desses entes, esses entes é, é, estatais, eles têm mais proximidade para legislar. Né? Não, não faz sentido é, que uma determinada questão regional, e que tenha peculiaridades regionais, seja legislada pela União Federal. Né? É, e, e da mesma forma, também não faz sentido que, por exemplo, algumas questões... Que são. É, ultrapassam a espera de um ente, seja legislado só por um ente. Então, por exemplo, questão ambiental. Tem, tem questões, inclusive, que são de legislação concorrente. Um né? Né? É, só só para citar um exemplo, para ficar mais claro ainda coisa. a coisa. A lei que eu citei, a lei de crimes ambientais, por ser uma lei que trata de crimes, existe uma competência exclusiva da União para legislar sobre leis penais. Logo, a lei que eu citei para vocês, que fala sobre crimes ambientais e tal, é uma lei federal. Agora, Considerada a variedade do Brasil, né? Os tipos de construções possíveis em diversas cidades possíveis, né? É óbvio que uma lei que regula o que a gente chama de posturas urbanas, né, que é uma lei de regras construtivas de determinado município, ela é feita pelo município. Então, os, munic os municípios, cada um com as suas peculiaridades, vão estabelecer é, as regras específicas das, da, da, da, das leis né, da, de, de postura e de construção. E a gente tem, por exemplo, Belo Horizonte, tem Brasília também, tem, tem Colinha aqui também. Olha só. Não, não só isso, mas também tem Colinha. É, eu vou listar aqui para vocês, tem uma lista bem legal aqui desses municípios todos. Mas como é que ela funciona essa é, lei, ô, Ivan? É, sei não, lá, então, eu, sou uma, eu sou uma empreendedora, vou construir um prédio é, de 20 andares. Cada uma das leis ela vai ter um percentual tá, de aplicação do valor daquela construção, ou seja, determinado, bater lá o teto o limite. Né, a construção ela é maior que tanto. Essa construção ela vai ter que ter uma obra artística nela. Mural, escultura, o que quer que seja ali vinculado àquela, àquela, àquela construção. A lei ela vai delimitar o quanto, e aí cada município tem o seu, né? O quanto tem que ter de obra artística incorporada no imóvel, na construção seja na perspectiva de valor, seja na perspectiva diária, né? E aí cada lei também vai regular isso da sua forma com as características específicas. Então, por exemplo, você tem em Florianópolis, por exemplo, você tem uma questão muito interessante que existe uma lei dessa natureza de Florianópolis e os artistas eles começaram a ser chamados pelas construtoras, pelas incorporadoras lá, a fazer obras artísticas que tivessem algum tipo de usabilidade. E aí essas obras, por exemplo, uma cadeira que tem, né, feito pelo artista, um, qualquer coisa do tipo que seja usável. Então, assim, como eu disse, né isso vai variar muito a partir da, da cidade que está sendo legislada. Né? É, e, e bem nesse contexto. Existe uma questão meio chata, assim, que é o mercado imobiliário questionando muito a validade dessas leis, porque eles dizem que isso encarece muito a construção ter que comprar uma obra, né? Enfim... Nossa, é, vocês alguns... não lucrassem construindo, Mas tudo bem. Tá, é, eu não vou nem entrar nesse método, cara, porque na realidade é até um ponto adicional, que não é nem o lucro da construção, é o próprio custo da construção. Não, e né? valoriza a construção e é o próprio custo da construção. Porque muitas vezes, se você vai construir, dependendo da localidade, um, uma obra, um prédio, né, mais, mais de mil metros quadrados, pô, o custo de inserir uma obra ali é puta, 0,1% do, do, do, do, do, do custo do prédio como um todo, né? É. Mas isso às vezes é questionado pelas incorporadoras, sim, né? É, acaba acaba sendo, sendo, sendo trazido aí como, ah, pô, encarece meu custo e tal. É, mas é isso, assim, já existe. Existem algumas cidades, eu tenho aqui uma conta de pelo menos umas oito cidades, Brasília, Floripa, BH, Porto Alegre, João Pessoa, Recife, Campina Grande, Ribeirão Preto, tem, tem todas as cidades têm aí uma, uma lei aí que obriga a, a, a, a incluir um conteúdo autoral aí dentro da construção mais de um determinado determinada metragem. Ivan, meu caro muito obrigado, desculpa eu ter conspurcado o seu tempo agora em... Pô, que é isso? Não, tranquilo, cara. <risos> Mas valeu mesmo demais, cara. Foi uma grande aula aqui, isso aqui eu vou repassar pra muita gente. É, é só, só... não, é isso. A gente grava no Instagram, depois a gente sobe no YouTube, Facebook, vira um podcast também. Daí quando tiver os links eu já te mando também, você solta nas, solta nas suas redes. Mas obrigado Ótimo. mesmo, cara. Tome um vinho aí por mim, um vinho do Porto, e vamos nos falando fora do Instagram. Felipe, beleza? prazer enorme. Um abraço pra todo mundo aí, gente. Valeu todo tchau, mundo tchau. que participou também. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.